de vocês? Gostaria de deixar claro que apostar sem estratégia, como datas de aniversários, casamento, sonhos, etc., é um desperdício de dinheiro. Existem técnicas que permitem apostar mais números, jogos, gastando menos e com garantias de premiações apenas acertando alguns de seus palpites. Adquira agora o Guia Aposte Melhor, Desdobramentos para Loterias, no link da decisão. Veja agora o resultado da lotofácil. Fácil. Resultado do concurso 1734, dia 7 do 11 de 2018. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25. O sorteio da lotofácio concurso 1734 foi realizado no Dia 7 do 11 de 2018. Concurso pagou o prêmio de R$ 580.187,27 para 4 apostadores que acertaram as 15 dezenas. 15 dezenas, 4 ganhadores, R$ 580.187,27. 14 dezenas, 381 ganhadores, R$ 1.874,22. 13 dezenas. 13.050 ganhadores, 20 reais. 12 dezenas, 176.068 ganhadores, 8 reais. 11 dezenas, 1.004.622 ganhadores, 4 reais.